Bom dia, bem-vindos a mais um novo evento relacional, desta vez é dos Dias da Casa Sustentável. Terá comigo aqui a Ruth, sou uma das embaixadoras dos Dias da Casa Sustentável, o meu nome é Inês Duarte. Vamos ter ao longo do dia de hoje e ao longo do dia de amanhã vários workshops, brica-aulas, reperes café e demonstrações de produto. O foco desta vez é a sustentabilidade e temos aqui a nossa Ruth para começar a dar início a este grande evento, do qual vamos falar de como calafetar portas e janelas. Muito bem-vinda. Olá Inês, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. clientes lá em casa. Hoje vou-vos falar de como calafetar portas e janelas, ajudar a... A... A... A... A... e sonorizar a... A... Vos... as vossas casas, mantê-las mais confortáveis e logo à partida a... sustentar a... Os... as vossas economias, porque nós, ao as nossas postas, as portas e janelas, vamos uh, isolar térmica e acusticamente o, as nossas casas. Logo, não vamos ter tanto desperdício uh, energia. e energia. E, portanto, nós vamos ter aqui vários materiais que podemos utilizar, tanto nas portas como nas janelas. Vou tentar ajudar-vos uh, e dizer para que é que servem, qual o uso mais adequado para os clientes lá em casa poderem... Um, saber quais as necessidades que têm e conseguir identificar o artigo uh, que podem utilizar em, em casa. Sim, sim ou seja, existem vários tipos de artigo e eles têm todos uma, uma finalidade diferente, diferente, não é? Exatamente. E tu vais explicar, basicamente, porquê de utilizar este, aquele... Ok, vamos a isso. Pronto, vou uhum. começar então pelas fitas uh, das janelas e de portas, tudo o que seja portas ou janelas de abrir, não de correr, tudo o que seja de janelas de abrir. Uhum. Nós temos as nossas fitas de calafetagem. Okay. Temos três, três tipos de fitas em loja. Portanto, em todas as lojas nós conseguimos arranjar estas fitas. Temos a fita de, de espuma, temos a fita de borracha e a fita de silicone. Okay. Todas elas têm espessuras diferentes. Portanto, nós se identificarmos que o, o, a frechazinha onde entra o ar é maior ou menor. Temos que utilizar uma de grossura maior. Exatamente, okay. para quando a porta fecha ou a janela fecha, para se ajustar e para calafetar com mais eficiência. Okay, mas okay? o tipo de material que é utilizado é diferente, não é? é todo, são todos diferentes. Okay. Tem as de borracha, tem, uh, tem as, uh, desculpa, as de esponja, okay. as de borracha e as de silicone. Obviamente que este silicone. Vão vão ser com uma eficiência energética superior porque okay. elas estão mais preparadas para a umidade e aguentam mais okay, a umidade. são mais térmicas, e, não é? Exatamente. E a nível de sonda, acústica de som, de sonorização, é todas mais. Elas, todas, uh, elas. todas elas elas uh, têm o mesmo okay. tipo de, de, de função. Função. Aquilo que nós pretendemos quando vamos colocar qualquer tipo de fita, qualquer tipo de régua, o que quer que seja. É a limpeza do sítio, do, do material, onde vamos, do suporte onde vamos colocar, limpar bem, isentar de poeiras, de partículas, de, de gorduras, de tudo aquilo que nós okay. uh, possamos pensar que não existe, mas não que existe. acaba por existir. E isso e ajuda vezes... bastante. Exatamente, não. Okay. porque elas têm uma fita colazinha que vai colar, se tiver pós, se tiver gorduras, elas vão começar a descolar com mais facilidade. E não é preciso pôr nenhum aplicativo, porque isto mesmo já tem aqui uma cola, não é? Já tem cola. É só tirar... É só tirar... esta cola aqui. E colar. Okay. Entretanto, depois já vamos tentar mostrar okay. para, para o cliente ver. Vamos à obra. Vamos começar, então. Uhum. Eu, como vamos não tinha obra. nenhuma porta grande para poder trazer... Hum, tem aqui um, duas janelas, não foi uma janelinha de abrir e tem uma janelinha de correr. De Uh, portanto a janelinha de correr eu vou, uh, vou demonstrar um bocadinho mais tarde se calhar vou aproveitar a, a nossa janelinha de abrir para tentar uh, o utilizar e dizer como é que devemos conseguir uh, colocar as nossas fitas eu vou tirar só isto aqui uh, antes disso se calhar vou só falar que esta fita de espuma ela, ela tem, são sempre todas as fitas, as nossas fitas têm 6 metros de comprimento. Portanto, uhum. em princípio dará para uma janela e para uma porta uh, na totalidade. Okay. A fitinha de espuma, ela, ela tem um máximo de 4 milímetros de, de, de espessura, sim. mas ela abate até 1 um milímetro. Okay. Temos, por exemplo, esta assim de, expo, de, de, de borracha que ela tem no máximo 6 milímetros. Ela aqui é aberta por dentro Porque e ela é abate. por dentro esta e as outras não? Para depois, para depois ela poder um, adaptar-se, ou seja, reprimir okay. e ficar mais. Okay. mais mais, mais mas... Consistente, mais... no entanto, ela nunca abate como esta até um milímetro, mas sim até dois. Okay. Temos a de silicone que é um bocadinho diferente, ela vai, tem 7 milímetros, mas ela abate até um, ou seja, ela okay. não é tão rígida como a, a, a de borracha, mas ela consegue ainda adaptar-se melhor. Portanto, se calhar, esta é uma das soluções melhores que nós temos para, para, para, para o cliente lá em casa. Porque ela adapta-se na totalidade. Okay. ok. Perfeito. Então. Que é esta, não é? Correto? Que é essa okay. Então, numa, no, nas, nossas, nas nossas portas, aquilo que nós vamos fazer é medir. Primeiro fazer o, o ensaio em toda a porta, em toda a janela. E vamos colocar a fitazinha de lado. Abrimos e vamos colocar a fitazinha na lateral da janela ou da porta, desde que seja de abrir. Ok, portanto é um procedimento depois, até bastante fácil, bastante simples, bastante, bastante simples, simples, qualquer sim. pessoa bastante consegue simples. fazer isso em suas, nas suas casas. Para, para, para fazer a limpeza do material, de toda, todos os suportes que nós vamos utilizar, nós temos os paninhos de microfibra que não deixam pelos, é uma vantagem dos nossos paninhos uhum. e temos ou acetona, okay. o álcool desnaturado, que não vai interferir com os materiais que vamos utilizar, Utiliza. portanto não vai danificar, não vai manchar, não okay. vai riscar. Okay. e nós vamos colocar um bocadinho no paninho, vamos limpar bem, vamos deixar que, vamos deixar que, que seque e depois posteriormente então vamos fazer o processo que eu já fiz, okay. vamos colocar então, primeiro, fitazinha. O primeiro passo é sempre a limpeza do suporte. E tu aconselhas portanto esta acetona, não é, a Acetona, lacrilar. Ou o álcool desnaturado. O álcool desnaturado, ok. Passa com este paninho, não um é? Com paninho microfibra. E seguida mete-se a de seguida, o... e de a seguida fita. então, colocar uh, a fitazinha. A fita adesiva. Obviamente, depois, ela vai adaptar à porta e à janela e vai ficar muito mais calatado. Tá assim que, que fica preenchido, é cortar, Assim que fica tudo, preenchido, é? temos uma tesourazinha connosco. Vamos cortar... É, é fácil o corte, não é? É muito fácil, é, é muito simples porque estas, estas fitas são fitas de muito fácil hum, aplicação. Aplicação. Muito fácil. Ela está coada, independentemente de eu na altura não ter, não ter sequer limpo de um E esporte, para, para remover, porque com, com, com, a, pronto, com o passar do tempo, as fitas que começam a ficar gastas, não é? Sim, claro. Depois torna-se mais difícil hum, retirar a fita das janelas. O que é que tu aconselhas para retirar a fita? Para retirar a fita, ela facilmente ela, ela se retira. É? O que pode acontecer é ficarem uh, pequenos uh, restícios de cola, uhum. que facilmente, ou com acetona ou com álcool natural, se elas se vai elas vão, Perfeito. vão, vão sair. Perfeito. Pronto, relativamente às fitazinhas das nossas janelas e das nossas portas, uh, já falámos um bocadinho, temos aqui mais produtos, temos não é? Temos aqui muitos produtos. Temos aqui a régua têxtil. Temos a régua têxtil. Temos o nosso rolinho. Tem dois rolinhos, que é uma grande vantagem. Porque às vezes não é só o frio que nos entra uh, do exterior para dentro da casa. Mas sim algumas correntes, correntes de ar que possam existir dentro uhum. de casa independentemente de, de, de, de, de, de, de, de fora não, não vir. Uhum. Ou seja, nós temos assim esta régua que é excelente que nós colocamos por baixo da porta, ou seja, okay. vamos colocar a portinha por aqui. Ah, ok. A parte de baixo da porta, a base da porta, não é? Ela é uma régua que depois, com muita facilidade, nós conseguimos cortar, ou com o um x-ato, ou com ou com o nosso, com a nossa mini serra, ou até com a nossa tesoura. Ela facilmente, ela se corta. E existe só este tamanho? Porque só existe vamos... este tamanho. Ok. Só então, existe. Vamos este porque tamanho. temos uma porta mais larga, não é? Utilizamos dois? Se for uma porta mais larga que esta, podemos utilizar dois. Um encostadinho ao outro. Okay. Um okay. encostadinho ao outro. Okay. Se for uma porta dupla, podemos usar um de um lado e o outro do outro. Ok. Temos que ter sempre em atenção. Quando, para o sítio onde a porta abre, para não deixar muito encostado à, à, à porta, para, para ela depois conseguir abrir de... okay. abrir na totalidade. Mas isso Feito. depois também é um ensaio que se faz em casa e facilmente se puxa e se corta mais um, um pouquinho. Boa. Esta é muito é, muito utilizada, é muito utilizada. é muito utilizada. Mas é mais para portas, correto? É só para portas. É só para portas. Só para portas. Okay. Uh, e portas en, no, interiores. Obviamente, se me disserem que uh, vivem num prédio e que têm a porta para, para o exterior, mas, uhum. que tá, mas que é fechado, que não está a apanhar chuva, ela também funciona. Agora, se colocarmos isto no, no exterior, vai danificar com Foi a umidade, uh, Com claro. o sol, com a chuva, ela vai começar a ressecar e vai, vai, vai, vai danificar com mais facilidade. Qual é mais ou menos o tempo de manutenção que... Que que... Não existe assim uma precisão de tempo de manutenção, isso Depende tem... Do clima e do, e do... tem tudo a ver com se chove muito, chove pouco, se apanha muito sol, se não apanha muito sol, portanto, quando nós virmos é que a nossa régua já não está em muito boas condições e que já não está a ter a função adequada para aquela que compramos, é substituir, okay. nesse caso é substituir. Ok, perfeito. Temos depois, vamos falar, uh, para portas interiores, também temos o chouriço. Uh, mas este chauurice também é muito utilizado nas portas de entrada de casa. Uh, a vantagem dele, esta régua têxtil, é que ela tem uma fita autocolante com velcro, nós vamos colar à nossa porta, depois colamos à nossa portinha, depois colamos, vamos colar zona, o zona da porta para aqui para os nossos clientes também perceberem. Do lado de Ou dentro. Ou seja, do lado quando abrimos a porta. a porta okay. Normalmente abre para dentro de casa. Sim. Não abre para o exterior. Sim. Certo? Certo. Pronto. Ao colocar, vamos colocar do lado interior e o cheiricinho vai andar depois com a porta. Exatamente. Nós abrimos assim, a portinha. Que abrimos... Nós abrimos a portinha. e o cenário. <risos> hum, nós, nós abrimos a portinha e ela vai. e ela vai. e ela vai correr com a porta. Ok. Aqui este Charys, ela vai com a porta. Do lado de fora, nós, poder, nós podemos colocar outro tipo de régua. Ok, então, portanto, essa, essa régua é para o interior, correto? Para o interior. Estas são para o exterior. Estas são para o exterior. Esta, Esta okay. também é para o interior. Esta também é para o interior. E estas são para o exterior. Ok. Temos umas réguas. Elas são todas diferentes. Existem em, em várias cores. Ok. Uh, Ou seja, dependendo da cor também da porta, exatamente, isso é vai mesmo. variando a, a cor da régua que se exatamente, quer utilizar. Mesmo. Exatamente. Okay. É como como também a fita adesiva, porque também temos a branca, a preta e a castanha, não é? Exatamente. Portanto, para disfarçar, para não, para não criar ali um grande impacto de, claro. de, de, de, de cor, digamos assim. Obviamente que nós temos que saber sempre qual é a cor da porta que temos e que o que é que vamos fazer, se passa muito frio, se passa pouco frio, se queremos um, uma, uma régua de escovinha, se queremos uma, uma régua antes com, com silicone. E o que é que diferencia de régua de escova para a régua de silicone? Basicamente é... Hum... Esteticamente. Esteticamente, não tem nenhuma influência a nível térmico, em sonorização, não, ou nada? Não, todas elas fazem colavetagem térmica e, e, e acústica. Portanto, não não tem é mesmo a mesma tipo preferência problema. do cliente. É, é mesmo a mesma preferência. É preferência. É mesmo. É mesmo a preferência. Okay. Uh, Se calhar numa porta toda branca colocar uma régua com, com uma escovinha preta não fica uh, visualmente tão bonito visualmente. como Sim. se colocar uma transparente. Ok. É mesmo uma questão de estética é e cliente. É uma questão de estética porque elas existem. A preferência do cliente. Elas existem com todos com todo, todos os modelos em todas as cores. Okay. Está aqui. É uma régua só de colagem, ou seja, ela não consegue fixar de outra maneira à porta que não seja colando. Portanto, nós, nós, nós descolamos aqui. Ok. Vamos ajustar de maneira a ficar a bater no chão para não ficar okay. nenhum desnível do chão, ou seja, não haver nenhum bocadinho onde possa entrar o ar. Vamos, vamos ajustar ao chão e vamos colar diretamente a porta. Correto. Tudo aquilo que exceder e que sobrar, nós temos a, no, temos o nosso, a nossa serrazinha. Mini serra e vamos cortar à medida exata da porta. Ok. Por é que dizes que não se pode criar aqui nenhuma, nenhum espaço não é? entre o chão e, e a régua? Porque é precisamente para aclumatar esse, esse espaço okay. que nós vamos colocar a régua. É Sim. mesmo para essa finalidade, correto? Se okay. vamos deixar, não faz sentido colocar. Não faz sentido colocar. Não faz sentido correto. colocarmos. Portanto, o importante mesmo é colocar a réguazinha de maneira a, quando a porta abre e fecha, a, a é andar um, a arrojar a a no, no, no, no, no chão. Tá bem. Ok, e na parte portanto, de cima da porta, é necessário colocar algum tipo de silicone? Não, aquilo que nós vamos colocar é fita em é toda fita a volta da porta, só em toda a volta da porta. Okay. Para quando a porta fecha, ela isola a porta em toda a volta. Okay. Só em baixo é que nós não vamos conseguir fazer isso. Uhum. Até podemos fazer, mas normalmente a porta em baixo ela é plana. É. Portanto, okay. o que acontece é que nós vamos andar por cima dela, vamos desgastar com mais facilidade e ela vai começar a sair. Portanto, estas são as soluções mais mais óbvias e mais fáceis para nós colocarmos. E, e porquê hum, a razão de estes produtos e esta técnica, digamos assim, ser uma técnica sustentável? Porque nós, ao, ao não entrar frio, não gastamos tanta energia. Tanta energia ok. É? Portanto, isto é uma boa prática para, hum, para evitar correntes de ar, para evitar, pronto, sim. utilizar efetivamente aquecedores e... Okay. e... até mesmo a nível de som. E Bom, a nível de som. Muitas, há muitas se casas. Quiser se quiseres fazer barulho em casa, sim. coloquem isto <risos> em todas as portas. Não, vou só por isto. Às vezes, até propriamente, os carros a passarem na rua e ah, a fazerem okay. o barulho e nós okay. estarmos dentro de casa e não temos que estar a ouvir o barulho que está Perfeito. lá fora. Mais isso, se calhar. Perfeito. sim, se existe muito... Mais muito. isso, se calhar. Sim uma das réguas que está muito utilizada neste momento é esta régua para exterior para portas de exterior também tem uma função muito semelhante e um, e um modo de uso muito semelhante a esta de interior que vai colocar-se dentro da nossa portinha uhum. ela é de silicone embaixo portanto ela é ela ajustável tem ela, não ela, ela tem, tem, tem mais. várias ela tem várias tem vários separadores porquê uh, isto para a entrada de águas para chuvas batidas no, no da, da do parapeito Começam porta. a correr? Ela, ela não deixa entrar. Ela tem vários vários compartimentos uh, onde não vai entrar Escuam. Mesmo, Escuam mesmo a água. A água. Obviamente, okay. tal como as outras todas, com a nossa serrinha, nós cortamos à medida da porta e cada vez que abrimos e fechamos a porta não temos que andar a tirar uh, a régua para, para conseguirmos passar, porque ela corre com a porta. Ok, uhum. perfeito. Portanto, a água provavelmente sai daqui de lado, não é? Sim. Ela depois vai estar sempre pelas atrás. Sim, ela depois vai escolher. Portanto, vais exterior. Sim, exterior. Uhum. Exterior. Uhum. Uh, temos esta aqui, que é muito semelhante a esta que nós já aqui falámos, que, que, tem. Tem, que tem, neste caso, eu optei por trazer esta assim de escovinha. Ela além de ter um, a película de aderência, onde vai colar à porta, uhum. ela tem a vantagem de ter uns um suportes. Ela tem aqui uma ranhurazinha no meio. Okay. Que ela tem os suportes. Okay. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fixar estes suportes Mostra à nossa aí. porta. Nós vamos fixar os suportes à nossa porta. E depois, nestas ranhuras, vamos encaixar. Obviamente, também temos que medir. Podemos mesmo demonstrar para, para o Podemos? cliente? Sim, claro. Mesmo para o cliente perceber como se faz. Ela tem quatro suportezinhos, ok, onde nós vamos aplicar este suporte na nossa... Na nossa... Se quiseres eu seguro. deixa só aqui ver, para eu não Vou fazer a geneira. <risos> Pronto. E ela vai entrar por aqui e vai fixar. Ok, fica nessa ranhura e... E pronto, ou seja fraqueira. esta aqui corre o risco sempre de de um dia uh, poder começar a descolar neste caso uh, esta aqui não, não vai mesmo que descole ela nunca vai sair da porta okay. e existe algum se existe vários tipos de tamanho de, destes aplicativos não é, elas vêm todas são, é são todos o é standard é standard okay. Okay. Sim. perfeito eles vêm com com este aplicativozinho assim uh, se calhar a escovinha relativamente aqui ao, ao silicone tem uma vantagem, às vezes as portas têm um pequeno degrauzinho ou um lancido, ou até mesmo por onde, aquele, aquele uh, um, beiralzinho onde corre a água, uhum. e se calhar a escovinha vai se, vai -se, vai -se adaptar, adaptar com mais facilidade uhum. a todos esses realces da, da, da, porta. da porta. É a única diferença. Este, na, na, na, na minha opinião, acaba por ser... Um, mais assertivo porque tem uma durabilidade maior. maior. Obviamente também existe. Este, tá, sim. portanto, o da escova. Este, o da escova, de, uh... mas ele também existe com, com, com laminazinha de cima. Mas efetivamente este aqui tem uma Se calhar, durabilidade taba, maior. Sim, e depois não okay. entram bichitos, não entra, não entra nada, vai proteger tudo isso. Okay. Ela, acho que para a escova ainda é, é, é, é a ideia forte. Sim, sim, sim, sim. E portanto, mesmo que chova, não, não, vai, entrar, não vai entrar água. Ótimo, perfeito. Então, e o que temos aqui, Ruth? Deixemos só falar mais deste? Só, só deste. Claro que sim, claro que Depois sim. Já vamos claro sim, a, é já, já a este. A... É quando falamos deste, vamos logo a este a seguir. Pode claro ser? sim, claro você... que sim. Este aqui é um suporte que ele é oscilobatente. Ou seja, hum. ele vai-se adaptar. Eu não sei se consigo mostrar, mas ele, ele move. Ou seja, nós ao fixarmos a Uau. régua na porta, depois ao encaixarmos esta, ela, ela depois ela vai abrir e fechar e vai moldar. Portanto, tem, tem um, uma parte extensível, Sim. mas essa parte extensível serve para, para quê? Para que utilidade? parte extensível só vai servir para tu conseguires fixar este, isto na porta. Ok, e os parafusos daqui vêm juntamente com esta vem peça? Juntamente com okay. Vem juntamente com a pecinha. Vêm juntamente com a pecinha. Ok. Bom, este aqui é um oscilobatente que, às vezes, para arrastar uh, dá mais jeito. Ok, Feito. Há que preferem. Sim, está bem? Perfeito. Depois temos estas réguas, que estas réguas são utilizadas nos portões das garagens. Elas vêm em packs com duas unidades, cada uma tem 1,25m. Um ok. Existe com a escova e com a banda de silicone em preto. Ok. E elas são aplicadas exatamente. Porquê é que dizes que são utilizadas na garagem? Porque são com as medidas mesmo próprias para de, garagens. Elas garagens. são mesmo utilizadas próprias só para garagens. Eu não sei se consigo, se consigo fazer referência aqui. Assim, talvez. Sim. Ou seja, elas vão ser colocadas nos portões das garagens. Ok. Ou, portanto, os portões normalmente são grandes. Pois não. E, estas, e estas reguazinhas que nós falámos de interior... Uh, não, não são tão fortes como no em, em caso da porta da garagem ser muito comprida, é, que mais, que uma, essa... mais que uma, mas podemos simplesmente colocar uma ao lado da outra? Não existe nenhum aplicativo para, para colar uma à outra? Para colar uma à outra, não. Não, é só juntar. É só juntar. E se for maior ainda, basta juntar mais réguas. Ok. Existem. Existe e não existe portões portões portões. o risco de, de separarem-se ou ficarem... Não, porque elas são fixas mesmo no portão. Elas são okay. completamente fixas com o parafusinho, no portão. Ok, Eles então têm okay. tem um suporte de adaptação, sim, que, é, para, que são os parafusos, sim, correto, para o portão, okay. uh, qualquer, qualquer, uma, qualquer uma delas. Também temos outra maneira de isolar térmica e acusticamente uh, nossas, os, nossas, os nossos portões, ou seja, esta régua vamos colocar no fundo do portão, esta esponja vamos, vai ser muito semelhante àquilo que falámos nas esponjas Interiores uhum. e que vai ser colocada na lateral do portão, ou seja, que vai fazer com que o portão, quando, quando caia, que normalmente eles são os portões ou os sim, quando, quando, quando caem, vai amortecer a okay, pancada, a pancada, e pancada. Não vai, para não, e não vai partir. para não partir, para não. Não vai estragar o portão, okay. uh, não, vai, não vai danificar. Está bem. Perfeito. Estas assim, e, e temos um bocadinho mais grossas, portanto, existem dois. Isto tem quantos milímetros? Esta tem, tem 16 milímetros, mas lá está, ela abate até aos três. Pois, ok. E os três ajudam, ajudam a amortecer sim, sim. e a não deixar, pronto, criar esse impacto, não é? Sim. Ok. Depois, passando aqui dos nossos portões, já terminamos com os nossos portões, temos aqui este painel que é muito utilizado. Ele é bastante utilizado nos radiadores. Quem uhum. tem radiadores? Hum... Precisas de um Xisato? Não, não. Ah, okay. já tenho. Quem tem radiadores? Ou seja, para o calor. Disfussar. Isto não é para pôr na parte da frente do carro? <risos> é muito parecido. Mas tem a evolução deste a não, não é bem <risos> essa. Este, este aqui, ele tem. Uh, Deixa-me só aqui ver. Ele tem 70 cm okay. de largura e tem um metro. Normalmente os radiadores não são tão grandes. Dá para cortar a meio e para fazer, colocar por trás dos radiadores. O que ele vai okay. fazer é vai fazer a emissão, a dispersão do calor. Uh, de, de, outra, de outra maneira, portanto, okay. em, vez, em vez de estar a parede a ficar quentinha, ele vai absorver. E como a é que, que isto se aplica? Ele irradiar. Uh, ele tem estes, estes autocolantezinhos que vêm com ele, que são fita colas tipo dupla face, okay. que vai colar na, no, no, no painel e vai colar diretamente na parede. Ok. E isso também se vende à parte, o, portanto, a cola? Esta cola específica não, mas nós temos fita-cola dupla face da Axton, por exemplo, okay. em todas as nossas lojas, que nós podemos cortar à medida que nós quisermos e podemos colocar. Ok. Perfeito. Não sei se queres enrolar tudo por este lado. E, Ruto, queres explicar um bocadinho a diferença de que esta janela e a, a janela que tu demonstraste há bocado? Estas fitas também podem ser utilizadas uh, nestas janelas. Uhum, pera, Normalmente as janelas de correr, uhum. elas, elas têm uma escova. Oh. Elas têm uma escovinha. Ok. Não tem portas de segurar só a não, extremidade claro que não. janela? Eu vou tentar só tirar a janela. Vou tentar. Precisamos de um homem. Não, não, não é preciso. Não há é necessidade. Ah, pronto, não interessa. Eu vou, acho que consigo uh, demonstrar aqui, assim de lado, um, que ela tem uma escovinha. Portanto, existem estas escovinhas que nós temos em loja uhum. e conseguimos substituir. Ao longo dos anos uhum. ela vai ficar gasta. Isto, ela, ela sai. Tem aqui uns frisinhos. Se eu conseguisse tirar a janela, era mais fácil de explicar. Mas não estou, não estou a conseguir. Isto deve ter, um não, de ter aqui? aqui um... um ah, ótimo. Grande rote. Ou seja, ela tem aqui estas fitasinhas. Estas fitasinhas, estas fitazinhas nós também temos uh, em loja, à venda em loja. Uhum. E, portanto, uh, nós conseguimos substituir, porque elas ao longo dos anos vão ficar gastas e conseguimos substituir estas fitazinhas por fitas novas e portanto e essas fitas muito provavelmente devem ter uh, portanto vários tamanhos vários não várias elas, grossuras elas, as, uh, só existem dois dois tipos de medidas dois tipos okay. de larguras e elas podem ser colocadas aqui mas mas se, se a janela for maior não é digo eu se a janela este for é maior é, é igual é igual é igual, é igual? Ah, portanto é este sim. sim ok o que nós temos também são estas, estas fitazinhas em, com fita-cola, em vez de, de serem assim, que elas não têm qualquer tipo de aderência à, à janela, têm umas com uma fita-colazinha, tal como, como as nossas uh, fitas de espuma, uhum. um, e elas podem, podem ser coladas, inclusivamente por dentro, para não fazer barulho uh, amorteço. Ok, o facto. Senhora... perfeito. Sim. Aqui, okay. tem, aqui também tem outra, se calhar vamos virar para, que esta será aqui a da fita cola, aqui. Que é para quando a janela passa uma pela outra, para não bater e para não, não partir, nem, nem, nem danificar. Mesmo para amortecer, digamos Sim, assim? Exatamente, exatamente. Okay. Isto aqui, por exemplo, é silicone, não é? Estas, são, estas borrachinhas de silicone, existem muitos clientes que vão à loja a, a pedir este aqui. tipo de borrachinhas que fazem a vedação do vidro, uhum. nós não temos. Aquilo que nós temos é uma loja, realmente é o túmulo de vidraceiro, mas que, não, que não, se, não se adapta a este tipo de, de janelas. Ok. Ok. é que não se... Então, qual é que seria a solução? tem que ter que ir mesmo a uma loja de caixaria, de alumínios, para poder... Okay. Para, poder para retirar... Sim, com sim, a janela a um sítio apropriado para colocarem este tipo de devedantes. Nós, já, loja, nós não possuímos. Okay. ok. Ok. O que é que podes dizer mais aqui aos nossos clientes sobre aquela votagem de portas e janelas? Que é importante, que é muito importante, e eu sugiro que realmente que vejam quais são as necessidades. Temos vários usos para cada um tipo de, de material. É muito importante muito nós, bom. em nossa casa, identificarmos uh, os as necessidades que temos e conseguirmos hum, uma solução mais mais objetiva para para cada uma das necessidades muito bem Ruth temos já aqui duas perguntas dos okay. nossos clientes esses produtos dão para tirar etiquetas de espelhos sem danificar eu vou, eu vou repetir assim? a pergunta quais se... esses produtos portanto eu calculo Helena seja a acetona e o álcool que dê para tirar estão para os... retirar se dão para tirar etiquetas de espelhos sem danificar. Sim, eu calculo que Sim. seja acetona e o álcool, Sim. visto ser os produtos poderá, de limpeza mais. Poderá não é? ajudar. No entanto, nós temos uh, temos uh, dois artigos em loja, uhum. um deles muito bom, que é próprio que é para remover as etiquetas uhum. e para remover colas. Ok. Um, Estes aqui é mais para uma limpeza do uhum. que para uma remoção de cola. Ok. Um, Perfeito. E temos aqui outra pergunta. Portanto, bom dia. Bom, bom dia, dia, Patrícia. Já vi, já vi numa loja vossa uma espécie de material que coloca-se dentro de caixa de store. Gostaria que explicassem de que forma funciona e deve ser aplicado esse tipo de material. Muito obrigada, okay. obrigada. Obrigada. Eu acho que fugiu, porque eu tinha aqui. Mas, entretanto, ele fugiu. Pois fugiu. E nós temos este painel que é precisamente, isto estava a me esquecer, não estava a ver, e estava a me esquecer, este painelzinho, que ele é realmente para colocar por dentro da nossa caixa de histórias. Seria importante mostrar aqui, Ele é dos nossos parceiros da TESA, eu também quero agradecer pela janelinha que trouxe, que também foram os nossos parceiros que nos emprestaram. Este painelzinho é colocado Imaginemos, temos a janela, temos o estouro a correr por fora, uhum. nós temos a nossa caixinha, eu se calhar não deveria estar aqui, não é? Já, já estou deste lado. <risos> podemos trocar. Podemos Sim, trocar. Podemos podemos trocar. trocar. Sim. Um, temos aqui a nossa janelinha, temos o estouro e nós temos a nossa caixa de estouro, que normalmente tem é uma, uma madeirinha aqui em baixo. Vamos abrir a madeirinha, vamos retirar a madeirinha e vamos medir. Medir. A dimensão que necessitamos do nosso painel. Ok, isto corta facilmente com Vamos tesoura, cortar não é? com a vamos nossa usar. tesoura, exatamente. E vamos colocá-lo neste sentido. Ou seja, ele a fazer a volta do nosso store. Ok. Ou okay. seja, o nosso store vai enrolar e vai descer, sem tocar aqui, e no entanto, na caixa do store, vai deixar de entrar okay. qualquer tipo Bem, de, de ventilação. Okay. qualquer tipo de, de, okay. de, hum, de ar. Eu Espero ter sido útil e que me tenha feito entender ao no, aos nossos clientes. Portanto, temos aqui outra pergunta. Sim. Em janelas de madeira antiga também sabem o que devemos colocar? as janelas de madeira antiga nós podemos... Normalmente essas janelas são janelas uh, ou de abrir ou umas que abrem diretamente para cima. Qualquer, qualquer fitazinha das que nós é. utilizámos e falámos inicialmente, elas dão para fazer esse tipo de calafetagem, okay. portanto, não tem qualquer tipo de problema. Okay. Portanto, Diana, qualquer uma destas fitas, das três fitas que nós mostramos, não é? Dá para fazer na calafetagem de portas e janelas Sim. em madeira. Sim. Por acaso, era um ponto que não tínhamos falado falar e é importante porque é. existem vários tipos de, de janelas e de portas a madeira, e, alumínio, aquilo que for. Sim, mas a madeira tem um, um, um promenor que às vezes começa a lascar, começa a ficar gasta. Todo, todos, e, a, todos os materiais precisam de manutenção. Sim, sim, sim, sim, sim. Mas a madeira normalmente é mais. Pronto, é, é mais. Causa mais desafio, digamos assim, por, por, por precisar às vezes de verniz, uma manutenção maior. Este, este material, obviamente, dura mais tempo. Sim, é mais durável. A, man, a, a, a manutenção das, das janelas em madeira. Aquilo que eu aconselho é ir às nossas lojas e qualquer um dos nossos colegas consegue ajudar, ajudar o cliente. Okay. Porque existem produtos próprios para madeira de exterior uhum. uh, e, e que vão aguentar e resistir muito mais tempo. No entanto, é como todas as madeiras, elas precisam da manutenção. Temos que ter um carinho com, com os nossos materiais claro para que, que, que eles possam durar mais claro tempo. que sim. Daí estarmos a fazer um evento Exatamente. de sustentabilidade que é mesmo Exatamente. manutenção e evitar gastos e nível térmico e sim. tudo e mais alguma coisa. Muito bem. Ruth, tens aqui alguma, alguma, algum ponto que queiras frisar, alguma, algum, algum conselho aqui para os nossos clientes? O maior conselho que eu posso dar aos nossos clientes é, se tiverem algum tipo de dúvida, que se dirijam a uma loja Le Roi Merlin, qualquer um dos nossos colegas com certeza vai ajudá-los com muita precisão, mediante uh, o tipo de problema que tenham. E, e sempre precisarem da minha ajuda também Muito obrigada Muito, Obrigada, retirando as palavras é mesmo isso, não hesitem em vir às nossas lojas a perguntar, temos profissionais que sabem o que falam e dão os melhores conselhos mediante a situação eu vamos acabar por aqui esta bricola agradeço imenso a vossa participação Ficam, fiquem atentos, vamos ter mais bricolas, cafés demonstrações de produto Workshops no dia de hoje e da manhã. Fiquem connosco, obrigada. Qualquer dúvida, não hesitem. Vão à nossa página de Facebook, Instagram. Vai ser tudo de E obrigada. Bom <risos> dia.